Então, continuando nossa discussão das propriedades dos autovetores e autovalores, né? é uma situação importante que surge é quando duas matrizes têm autovalores e autovetores e autovalores simultâneos. quer dizer a gente tem dois operadores representados por essas matrizes que tem um conjunto de autovetores vetores e de autovalores. valores. Então vamos supor que elas comutam, ou seja, que a ordem de aplicação dessas matrizes é indiferente. Então, a gente poderia escrever né, que aplicar o A, depois o B é equivalente a aplicar o B, depois o A, na verdade, estou falando ao contrário. Né? Eu estou aplicando o A, depois aplicando o B. Né? E essa, se eu olho dessa forma, assim, a aplicação do A... Isso né? Ou a aplicação Do A Aqui Me resultaria tá? Porque os x são altos vetores De A com altos valores lambda I é, Bom Mas Se Olhando dessa forma, eu também poderia dizer, né, olhando assim, né, ou ainda reescrevendo, né, eu estou mudando aqui de cima pro, de super escrito para subscrito, né, mas é melhor manter a notação consistente. Né, não tem nenhum significado aqui se é super escrito ou subscrito. Né. Como esse operador não afeta o escalar, eu poderia escrever assim. Estou colocando os parênteses só para chamar atenção no termo. Se eu olho o primeiro termo e o último, eu vejo que, em primeiro lugar, que esse vetor, porque se eu estou aplicando uma transformação linear em um vetor, isso me resulta em outro vetor. né Então, esse termo aqui é um vetor. Essa, esses dois termos aqui estão me dizendo que se eu aplico A nesse vetor, eu obtenho esse vetor novamente. Então, eu poderia dizer que esse vetor é autovetor de A. Tá? Mas se ele é um autovetor de A, ele tem que ser igual... Se ele é um autovetor de A, ele tem que ser igual ao XI, que por definição... Os vetores, os autovetores de A, exceto por uma constante multiplicativa. É, quer dizer, eu não posso ter. Eu, eu acabei de dizer, ou de mostrar, que esse vetor Bxi é um autovetor de A. Mas os autovetores de A são xi. Então, esse vetor aqui tem que ser proporcional a xi. Então, isso acabou de nos mostrar. Que se, se eles comutam, né, eles têm o mesmo conjunto de autovetores vetores e autofalores. Por que, que isso está mostrando? Porque eu saí daqui, olha, eu vou escrever só a parte que me interessa. Eu estava analisando essa parte da equação. Certo? Isso acabou me dizendo que esses termos entre parênteses são autovetores de A. Então, se eles são autovetores de A, eu posso escrever eles como: se esses aqui são autovetores de A, eles têm que ser proporcionais a xi, que são os autovetores de A é, por definição. Tá? Mas esses também são os autovetores de B. Então eu também poderia escrever isso, né? Lá da definição. De maneira que eu que essa constante de proporcionalidade aqui, que eu supus que poderia existir, é justamente o λ. Isso está me dizendo que se A e B comutam. eles têm o mesmo conjunto de autovetores e autovalores. Isso vai ser muito importante na mecânica quântica, porque aquelas grandezas que a gente pode medir simultaneamente, tá? são aquelas que, têm, que são representadas por, auto, por operadores ou, ou por transformações ou, ou depende da nomenclatura que, que se está usando, né, do formalismo que se está usando mas que em última análise podem ser representado por, por operadores que comutam ou por matrizes que comutam no caso de um espaço de dimensão finita né, quando é, o espaço é de dimensão Infinita, o mais correto é falar em operadores, porque a gente não pode escrever uma, uma representação finita em termos de matrizes. Então, quando a gente estiver trabalhando é, é, na mecânica quântica, a medida de uma grandeza física está relacionada com a aplicação de um operador. E, em geral, a medida, a gente mede uma grandeza aplicando o, o operador na na função de estado, na função de onda de um certo sistema físico se eu tiver dois, dois operadores que, possam, que comutam entre eles essas duas grandezas podem ser medidas simultaneamente um contra-exemplo que vocês vão ver é os operadores de, de posição e momentum que não comutam e que então eu não posso medi-los simultaneamente e de outra forma de expressar essa incapacidade de medir os dois simultaneamente é através do princípio de incerteza, né? Que na medida que eu vou melhorando muito a precisão sobre um, eu vou perdendo precisão no outro. Então, talvez esse esse formalismo aqui não não esteja tão claro lá na mecânica quântica, mas ele ele se origina na propriedade dessas matrizes e da questão de tu escrever um estado físico em termos de uma base. Se essa base são os autovetores, pode ser expressa como os autovetores é, de um operador. Se esses operadores comutam, eles têm o mesmo conjunto de autovetores, eles podem ser medidos simultaneamente. Então, se eu escrevo um estado qualquer... como uma expansão em termos dos autovetores desses operadores, né? Eu falei estado, mas aqui eu quero dizer vetor, né? Não estou me restringindo à mecânica quântica. Aqui são os autovetores de A e B. Então, eu vou aplicar o B e depois o A nesse vetor. É equivalente. Lembra a aplicação do B em X me retorna o Mi. Então. E depois a aplicação do A em X me retorna o lambda. Agora, estou escre escrevendo explicitamente o que significa aplicar o A e depois o B e o B e depois o A. Eu apliquei o A, me retornou o lambda. agora eu aplico o B, me retorna o mi. que são idênticos. Então, a vantagem de se estar tá trabalhando com uma base, que são os autovetores desses operadores, é que uma operação matricial se transforma na multiplicação por um escalar. Certo? Que é o que diz a equação de autovetores vetores e altos valores. Uma operação matricial se transforma numa transforma uma multiplicação por escalar. E daí é muito mais simples lidar com isso do que com isso. E várias propriedades decorrem disso. Então essas duas coisas são idênticas. Ou de outra forma... Como a gente não quer que x seja zero, né? porque isso seria a, a, a solução trivial, né? então a gente a gente está dizendo que esses dois são zeros, né? Eu deveria escrever assim. Quer dizer, eles comutam. Aplicar um e depois o outro. É equivalente que aplicar o outro e depois o um. Prosseguimos então com as mudanças de base. E como isso afeta os operadores. Imagina que a gente tem um vetor qualquer do espaço escrito como uma combinação linear dos vetores da base. Que a gente escreve sucintamente assim. Agora a gente é, gostaria de obter de combinar o, esses vetores originais e, e construir uma nova base. Vou chamar de linha, que seria uma combinação dos vetores originais. Uma combinação linear. Então, cada j teria n coeficientes multiplicando n vetores, os originais. Né? E essa combinação linear daria origem a um novo j. E aqui o j também vai de 1 a n. Bom, esse meu vetor x que antes era escrito assim, que agora vai ser escrito assim, poderia botar aí também aqui, mas vou botar J. Quer dizer, ele tem componentes x e na base e, x linha na base e linha. Então, só para ficar claro, então aqui vai ficar ambíguo quais são as coordenadas desse vetor. Né? Então eu teria que explicitamente colocar, olha, com relação à base E, com relação à base E', porque as duas descrições são equivalentes. Bom, continuando aqui, a partir dessa expressão para o E', eu posso dizer aqui tinha um somatório em J, agora eu vou ter um somatório em I também. Continuando aqui embaixo ou eu poderia dizer que a coordenada i do meu vetor original é a soma i j de s e j quer dizer eu faço uma combinação nota se eu Coordenada I, então esse I aqui é fixo, tá? Coordenada 1 eh, um do X, S1, J, e J vai de 1 um a N. Então eu tenho N coeficientes, S1, J, e N componentes do novo vetor. Né? Então, é como se eu tivesse... Uma, uma coluna de uma matriz S, onde está sendo aplicado, ou melhor, uma linha da matriz S, onde está sendo aplicado o vetor X e está me resultando em X. Quer dizer, eu poderia escrever essa transformação dessa forma. E essa matriz S, o que que ela reúne? Justamente a, a relação entre o ZI e o linha Se eu fizesse o produto escalar dessa expressão com e EK, certo? Vamos fazer isso. Então, eu vou pegar a expressão 1 e fazer o produto escalar dela com e EK. Então, eu tenho... Isso aqui é um quadro, né? Quadro a parte. Bom, se eles são ortogonais, né? Isso é IK some todo o somatório, só restam os termos onde i é igual a k, então, isso aqui seria, tá? E isso só vale estritamente como eu estou dizendo se todos os, os vetores da base são ortogonais e ortonormais ainda, Depois, a gente poderia estender esse raciocínio para o caso deles serem é, simplesmente linearmente independentes. Né? Mas aqui eu estou mostrando, então, qual é, nesse caso, qual seria, seria o significado dessa matriz de transformação. Ah, essa S, então, é chamada matriz de transformação. Ela diz qual é a relação. Entre um, um vetor antigo e um novo tá? Claro que se, se as duas bases fossem idênticas Isso seria uma matriz de identidade né? E no, no caso geral tem todos os coeficientes Que, que é, especificam a transformação Bom, então de qualquer forma Se usar Z é uma base tá? Eu estou indo dessa base para essa Que são uma base são Li. Então esses vetores, tanto os linha quanto os não linha, são Li. E logo, a matriz de transformação é não singular. Porque lembrem que, que se eu tenho um conjunto de vetores que, que formam uma matriz. O determinante dessa matriz só vai ser zero se alguns desses vetores forem LD entre si, forem linearmente dependentes entre si. Se ela é não singular, se S é não singular, então existe uma inversa. E daí eu também posso escrever a transformação inversa. Que vai, então a s me leva os x' em x, a s menos 1 leva x em x'. Bom, então continuamos com as mudanças de bases. Os operadores agora. Na base E, na base E linha. Bom, as transformações... como as que a gente acabou de ver então se eu tenho essa transformação eu posso escrever o meu y como s y' e eu posso escrever meu x como s X linha bom, mas se eu olho para a equação que eu tinha antes. eu escrevo essa equação aqui, eu poderia escrever ela aplicando o S-1 à esquerda. Eu teria S-1, S, Y' é igual a S-1 a S, X'. Agora, se eu comparo com a, com a minha definição de quem são os x e os y, eu vejo que esse termo é esse, ou seja, que o operador transformado é linha, desculpa, aqui é linha, eu vou escrever de novo por causa da rasura, não confundir com, com o ermitiano conjugado nem nada disso, que é chamada transformação de similaridade. Então, resumindo, se uma base se, um se transforma na outra através da matriz S, né? quer dizer, se um vetor linha é elevado em X pela matriz S, né? um operador é transformado. Dessa forma. Certo? Cuidado que aqui o S está levando da transformada para a original. Né? Muitas vezes a gente pensa ao contrário. Tem a original e quer descobrir a transformada. Né? Essa equação aqui é muito fácil de, de inverter. É só aplicar S. Aplicar S à esquerda. Essa é a identidade, e depois eu aplico s-1 à direita. Então agora está na, na mesma direção, digamos assim, que o meu vetor, né? Eu aplico a transformação na base transform, no vetor transformado e obtenho o original. Eu faço a transformação de similaridade no operador transformado, obtenho o, o operador original, a matriz original, como quero. Algumas propriedades interessantes, né, dessa transformação de similaridade. Primeira delas, se A é a identidade, então A transformada. Vai ser. Mas essa aqui é a identidade, então simplesmente fica isso. Que é a identidade. Então, se há identidade, a transformada na nova base também é identidade. o determinante da matriz transformada vou escrever aqui para ficar na continuação então eu substituí aqui né pela equação pela transformação de similaridade uh, o determinante de, dessa operação entre matrizes é a multiplicação dos determinantes né eu posso uh, fatorar dessa forma como aqui são escalares eu posso trocar de lugar E posso reunir todo mundo de novo. Claro, sempre dentro do sinal do determinante, né? E aqui a identidade. Então isso acaba sendo que o, o determinante da matriz transformada na nova base é igual ao determinante original. Como teria que ser, né? Porque senão essa transformação é, mudaria. É, mudaria o, o volume com, falando no espaço tridimensional né, os, os vetores que compõem essa matriz digamos que tu pensa numa matriz 3x3 como composta por três vetores o determinante está relacionado com o volume é, é, coberto por esses três vetores né, e essa transformação não deveria modificar esse volume tá vamos pensar nos autovetores e auto vetor e auto valores então de novo aqui vamos Que a gente poderia, sem modificar essa equação, escrever, desculpa, aqui é menos 1, né? A gente poderia escrever isso assim. Eu apliquei S menos 1 e S aqui. Como a identidade está no meio deles, um vai operar no outro, vai virar a identidade. Não modifiquei em nada o significado dessa expressão. Tá? Então, eu poderia escrever... Agora sim. Poderia... Poderia juntar esses dois na identidade. Desculpa, ficou mal. Vou escrever de novo. Então, a equação característica... E os autovalores e autovetores não muda tá? então é, vai ser muito importante a gente entender como, como funcionam as transformações de base porque em muitas situações a gente precisa mudar de base né? em especial a gente muitas vezes quer mudar para aquela base que são os autovetores de algum operador em especial a gente vai falar vai falando mais sobre isso. Seguindo então, é, no caso se, se a matriz S é unitária. Unitária, né? Ou seja, se a é inversa. É a complexa, o conjugado é mitiano. então a gente poderia escrever. Quer dizer, eu estou fazendo o um produto escalar entre dois vetores da base da nova base da base linha. E aqui eu vou escrever como uma expansão em termos da base antiga O que que acontece? Como esses são escalares eles podem sair daqui quando ele sai dessa parcela se aplica o complexo conjugado então Né? Se esses, então, se, essa, se a base original é ortonormal, tá? esse produto vai ser um, um delta de crônica em Kr, a parte em R some, eu fico só com o somatório em K. Isso aqui é exatamente o, o, o elemento... KJ, esse é o elemento IJ da multiplicação entre essas duas matrizes, entre essa e essa, que, por definição, a hermitiana conjugada é igual à identidade, né? se é uma matriz unitária. Então, isso é igual ao ΔIJ bom por que eu estou mostrando isso porque se esses vetores são ortonormais s é unitária então Base transformada também é ortonormal. Então, uh, isso nos conta um pouco por que a gente lá atrás falou: olha, uma matriz unitária é aquela que é assim, assim, assado, tem tais tais propriedades. Nota que aqui, se eu tenho uma matriz de transformação e eu quero garantir que essa matriz de transformação transforme uma base ortonormal em outra base ortonormal essa matriz de transformação precisa ser unitária, quer dizer, precisa satisfazer essa propriedade. Hermitiana conjugada é igual à inversa. É muito importante, é, quando for possível, trabalhar com bases ortonormais, porque isso simplifica muito, como você sabe. Né? Simplifica tanto que eu acho que, que todas... As coisas que vocês devem ter feito no curso até agora foram em bases orto, ortogonais, pelo menos, mas em geral, ortonormais, sempre. né Quer dizer, a norma dos vetores da base é sempre 1. Um, né? Isso simplifica enormemente as coisas. Quando não for possível, bom a gente tem que lidar com os termos extra que aparecem. né Mas é muito importante, então a importância dessas matrizes é garantir que essa transformação de uma base para outra Preserve essa ortonormalidade Outra propriedade nesse caso Se a matriz é hermitiana né? Então É transformada A matriz na nova base operador na nova base, né? o hermitiano dele. Todas essas propriedades são ainda no caso, como eu eu falei aqui, né? A matriz S é unitária. Então, a propriedade 1 um foi essa, propriedade 2 é essa. Então, se a matriz na base original é hermitiana, a matriz transformada também vai ser hermitiana. Quer dizer, igual ao hermitiano conjugado dela. Né? Vou botar... Sim, só para não confundir. Tá, então, tem, nota como são importantes as matrizes unitárias, pelo menos no que tange às transformações de base, né porque elas vão preservar uma série de propriedades importantes. Né? Mais uma. Se a A na base original é unitária, Vamos calcular o que, que significa a, a matriz na nova base, a conjugada da matriz na nova base, vezes a matriz na nova base. Então. Vou aplicar aqui a propriedade a s ainda é unitária sempre aqui nessas propriedades né a s também é unitária então aqui eu teria a hermitiana conjugada como ela é unitária quer dizer tá eu aplicar o Hermitiano conjugado é a mesma coisa que, que tomar a inversa. Né? Então, o Hermitiano conjugado da inversa é a própria matriz. Então, eu apliquei aqui, depois aplico aqui. Faltou. E agora eu obtenho a S de novo. E aqui o que eu tinha antes. Aqui eu tenho identidade. Aqui me sobra a identidade. Aqui me sobe identidade, ou seja, tudo isso é identidade. Então, se essa matriz vezes essa resulta na identidade, significa que realmente a ermitiana conjugada é igual à inversa. Então, de novo, se a matriz na base original é unitária, a matriz na base transformada também vai ser unitária, certo? Então é, aqui vocês podem ver porque que a gente é, restringe certas propriedades, digamos assim, para determinadas matrizes, né? olha tem que ser unitária, tem que ser normal, tem que ser é, é, singular ou não singular, para a gente poder saber quais são as matrizes que são úteis no futuro para descrever determinadas operações, né? Nesse caso aqui uma transformação de base, né? Em geral, uma transformação de base vai ser um conjunto de rotações, né? Quer dizer, tu vai pegar um conjunto de eixos ortogonais e mudar a direção deles, né? Mas sem mudar o módulo, sem mudar o ângulo entre eles. Por exemplo, esse é um tipo especial que que acontece é, muito, né? É, então, uma vez que a gente tem uma certa operação é, descrita por, um, por uma dessas matrizes ou desses operadores a primeira coisa que a gente se pergunta é se ele satisfaz certos, certos vínculos que a gente gostaria que, que se mantivessem né? por exemplo, o módulo vai surgir situações em que é o módulo dos, dos vetores, não pode se transformar o módulo de um vetor imagina que o vetor descreve uma velocidade o módulo do vetor indica o módulo da velocidade, quer dizer, numa transformação esse módulo não pode mudar então, se a gente faz uma transformação, se a gente pensa numa transformação de, de coordenadas que está mudando o módulo do vetor, tem alguma coisa errada com isso. Né? Então, uma das primeiras coisas que tu vai exigir numa transformação é que o módulo permaneça invariante. E assim outras diversas propriedades que a gente vai pensar dependendo da situação. E para isso a gente precisa de tantas propriedades das matrizes. Né? Eu sei que é uma, que é uma maneira... É, um pouco uh, descontextualizada, né? Introduzir tudo isso, todo esse formalismo, e daí depois pensar nas aplicações, né? Se ele faria muito mais sentido a gente tentar as aplicações e daí então ver, olha, mas o que é necessário? Será que tem uma matriz que descreva isso? Então, mas como uh, uh, as aplicações são muito gerais, como é um tema muito básico esse da álgebra linear, né? Nesse, no sentido dos autovetores alto valores, das bases e dos espaços vetoriais né a gente tem que se contentar um pouco em, em ver todo o material primeiro e depois pensar onde que ele se aplica né porque na verdade ele vai ser aplicado em, em muitas situações né Tem algumas situações muito interessantes né Por exemplo imagina que que um, que um operador desse no espaço R3, Uh, ele representa uma rotação tá? uma, uma rotação do sistema de coordenadas, por exemplo se a gente descobre um dos autovetores desse, desse operador de rotação olha, o que, que tem que acontecer com os autovetores quando o operador é aplicado? eles se mantêm invariantes, eles não mudam qual é o vetor ou qual é a direção que pode se manter invariante numa rotação? É o eixo de rotação. É o único, a única direção que permanece invariante. Então, aqui, por exemplo, tem uma das aplicações clássicas, né? Tu tem uma rotação, tu quer descobrir o eixo de rotação, em torno de onde está acontecendo esse eixo de rotação, tu descobre o alto vetor da matriz que, que designa essa rotação. E assim tem uma, outra uma grande infinidade de interpretações que não são geométricas, tá? Muitas a gente não vai conseguir discutir aqui, mas é, vocês vão muito certamente encontrar isso ao longo do trabalho. Tá bom?